mais um vídeo e o vídeo de hoje é minha playlist de K-Pop ou do BTS e gente, você é ou do BTS ou é, de K-Pop Porque se o vídeo ficar, eu vou começar tudo por BTS botar todas as músicas minhas favoritas do BTS Se ficar muito longo, eu vou ficar só com BTS mesmo e acabou o vídeo E se ficar muito curto, eu vou colocar é, minha playlist de K-Pop também Que vai ser outras duas músicas, pelo que eu lembro sim eu tô falando Hello Pop! Porque eu gosto eu muito de K-pop, né? Então eu, eu vou oficial, oficializar vocês, meus seguidores queridos, como pop! É isso aí. Agora vocês vão se chamar de pop. Quem me segue aí é, vai ser um pop ou uma pop pop, é, uma, um pop um pop. Então, gente, é, eu tô hoje bem quem pop, tô bem fofinha pra trazer esse vídeo aqui, tá, gente? eu não sei assim toda hora, eu não sei porquê, né? Mas, gente, é porque tem gente que tem problema, como eu. Então, tá, gente, então tá vamos lá pro vídeo. A primeira música é BTS, Dope. Próxima música uma música muito recente que eles lançaram há pouco tempo também, que é... Não, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu, desde o começo do vídeo, eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô assim. Eu tô falando assim, né, gente? Mas vocês devem estar se perguntando muito isso que isso que você tá fazendo aí, doideira. Gente, isso não é doideira, isso é coração em coreano Lá na Coreia, quando eles vão falar assim Olha aqui, amorzinho, eu te amo tanto Em vez de eles fazerem assim, eles fazem assim Só pra deixar bem claro, tá gente? Pode fazer assim, assim, entendeu? Só pra quando eu aqui no vídeo fizer, vocês não falarem que coisa estranha e tudo Então a próxima música, como eu já falei, é DNA Que eles lançaram dia 23 ou dia 8 de setembro Alguma coisa assim, tá gente? E eu vou falar... Depois eu vou falar um pouco, um pouco mais sobre o que eu sei do BTS e o meu favorito. Gente, a próxima música, a música do BTS é e, gente, vocês não tem noção, eu gosto tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto dessa música, gente. Eu não tenho noção. É. BTS, Blood, Sweat e Charles, sei lá. A gente vai estar aí na tela pra vocês verem, porque eu não sei falar. Isso aqui em inglês. Eu não sei falar inglês, mais ou menos, né? Então você vai lá ela, como eu falo nos vídeos. vai ser do BTS também, Fire, tá gente? Vai ser a Fire. <música> Essa música aí também, olha, é muito gente, ela é muito lindinha. Eu acho muito dela, eu acho ela super fofinha. Então ela se chama Bichev. F... Uh, Bichev. <risos> save me. me. É. Então por enquanto teve poucas músicas do BTS Então agora eu vou colocar Então vai ser a playlist de K-pop completa Que eu mais ouço Que agora Opa Agora vai ser o grupo Blackpink E o nome da música é Bombayá Blackpink in your area Blackpink in your area a bad girl, I know I am And I'm so high, I need a I don't wanna boy, I... Bumbaiaiai! Yeah. Gente, a próxima música, a próxima música K-pop, né? É do grupo Big Bang. E o nome da música é Bang Bang Bang. Gotsaram! Bang Bang Bang! Para finalizar o vídeo Eu vou falar algumas coisas que eu sei Sobre o BTS Tá gente é, Primeiro Ok Primeiro eu vou falar é O nome dos integrantes da banda São seis, sete, eita gente Eu tô enrolada hein? São sete meninos um, O nome deles são Jukiku é, Acho que é jukku Jukiku, sei lá, eu <risos> não sei falar é direito esse nome. E o nome deles são muito difíceis, então eles resumiram em alguns apelidos que todo mundo chama eles, entendeu? Para é o Vi, o outro é o, o Rap é Monster, Jope Hopper, Hopper é Suga, Jimmy, que é o meu favorito, é Tim. E são esses, entendeu, gente? Então são os integrantes O Tim, ele gosta de rosa O Tim, ele Que é o meu favorito Ele nasce dia 13 de outubro Do meu aniversário Calma aí, meu coração tá parando Calma aí, calma aí, meu coração Ai meu, meu coração, ai meu coração Tá, tá, para. tá parando, tá parando Ai meu, pai. ai meu, pai. sério gente Ele nasce dia 13 de outubro o meu favorito nasce dia 13 de outubro Gente, eu nasci, eu nasci dia 26 de outubro, gente Olha a alegria pra essa pessoa aqui, gente E, gente, uma notícia super, super, super triste Sobre a banda BTS Não, essa O Suga É, o Suga Ele tá querendo sair da banda como assim, gente? Como assim? Como assim? O Suga tá querendo sair da banda, gente, como pode? Porque as armas, elas estão falando... Elas não são armas de verdade, né? Porque pra querer tirar o Suga da banda... Hum, isso não é arma de verdade, pelo que eu sei. Pelo que eu sei, uma arma de verdade as, de todos os meninos da banda, né? Elas estão falando que o Suga não tem sentimentos, mas como assim, gente? Ele já ajudou uma velhinha... Moradia, tudo Ele já fez um monte de coisas E se ele E todo ser humano Ele é um ser humano, ele tem sentimentos, né gente Estão falando que ele é muito grosso, não sei o que Gente Gente, a minha amiga adora ele E eu também, então Sugar, não saia da banda Senão as armas verdadeiras vão ficar muito tristes Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei se inscrevam aqui no canal, aqui embaixo. Me sigam nas minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessas músicas maravilhosas. Um beijo e tchau. Mais uma coisinha que eu nem sei se vocês perceberam. Eu troquei de arco. Quantas vezes eu troquei de arco? Escrevam aí nos comentários. Beijos. Fui. Still I get out